Vinheta de abertura, TV Minicom. Os mais de 250 municípios selecionados para a segunda fase do programa Cidades Digitais assinaram os termos de adesão ao projeto. O programa é a porta de entrada dessas cidades para o mundo tecnológico. Acompanhe na reportagem de Renata Maia. Foi o primeiro passo. Representantes de 262 municípios de todo o país vieram ao Ministério das Comunicações para assinar acordos que permitam implantar a infraestrutura de internet nesses lugares. É o programa Cidades Digitais. As cidades escolhidas têm baixo índice de desenvolvimento humano. Na maioria dos casos, o número de domicílios com internet não chega a 5%. O programa vai instalar redes de fibra ótica, conectar serviços públicos e implantar pontos de acesso à web para a população. Entre os municípios escolhidos está a cidade de Chaves, ao norte do país. Fica no arquipélago de Marajó, estado do Pará. Os 21 mil habitantes estão na expectativa de se conectar com o restante do Brasil. Prefeito a de Chaves, Chaves Solange Lobato. Um ...econômico muito grande, porque... Hoje a gente vai poder se comunicar com o mundo todo, por que não dizer assim, através da internet. Né? Nós vamos poder, inclusive, seja na área da saúde, quem sabe fazer algumas leituras de exames, de uh, atendimentos médicos com auxílio da internet. Né? Nós ficamos muito isolados, então certamente vai ser um ganho muito grande para Chaves. Nossa Senhora do Livramento, Mato Grosso, região do Pantanal. São 12 mil habitantes. A cidade fica a mais de 3 mil quilômetros de Mauriti, no interior do Ceará, com 50 mil moradores. Os dois municípios, selecionados para o programa Cidades Digitais, sofrem com a falta da internet. O nosso município prefeito é o município de Nossa Senhora em frente, do Livramento, que Carlos tem, Roberto Costa. Tem ...muita deficiência na área de comunicação e também na área de gestão, e, portanto, nós nos inscrevemos visando a melhoria nessa questão... Da, da acessibilidade, da informação e também na questão da melhoria da gestão. Vai otimizar Prefeito de Mauriti, Evanildo Simão. Nós vamos ter possibilidade de interligar as secretarias, nós vamos ter a possibilidade de fazer marcação de consulta, nós vamos ter a possibilidade de fazer cadastramento do Bolsa Família, ou seja, nós vamos ter uma interação muito importante entre a comunidade e a própria internet. Agora que os acordos de cooperação já foram assinados, o Ministério das Comunicações trabalha na contratação das empresas que vão instalar as redes de fibra ótica nos municípios. Vinheta de encerramento TV Amunicum.